Boa noite, amigos do Portal Mato Grosso ao vivo. Hoje, segunda-feira, 25 de maio de 2020, e nós estamos trazendo as últimas informações a respeito do aumento de casos de coronavírus na cidade de Alta Floresta. Nós temos aqui a inf... A informação através do nosso portal Mato Grosso ao Vivo Que revela através de, dos boletins informativos da própria Secretaria de Saúde do município Que houve um aumento considerável nos últimos é, cinco dias Até cinco dias atrás nós estávamos com um número de nove casos confirmados mas estamos agora com 19, certo? É, na sexta-feira última, para sábado, nos dias 23, nós tínhamos o um número de 17, o último número divulgado pela Secretaria de Saúde e o Centro de Controle Epidemi Epidemiológico de Alta Floresta. Então, nós temos aqui, ó, em Alta Floresta, sobe para 19 o número de casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira. A informação é repassada diariamente pela Secretaria de Saúde do município por meio do Centro de Controle Epidemiológico da Vigilância Sanitária do município. Então, temos aqui já um número total de 71 de 201 notificações de síndromes gripais, vocês podem observar aqui, nós temos 51 casos suspeitos até hoje, dia 25, 71 casos descartados, o que é uma boa notícia, um número maior do que os casos... É Confirmados, obviamente, casos excluídos 60 e 19 casos confirmados. É aqui que está a preocupação e um aumento crescente da, do número. 10 casos confirmados leves, 2 casos confirmados moderados, 0 casos grave, não houve até hoje. É... Graças à eficiência do, do atendimento que nós estamos percebendo por parte da Secretaria de Saúde do município, não houve até hoje qualquer óbito. E isso é, reflete na qualidade dos serviços que estão sendo, obviamente, é, expostos os, os, as pessoas que estão contaminadas, certo? Então, nós temos também um dado bem interessante e principalmente e muito é, positivo de que sete casos já se recuperaram, certo? Então, nós temos 19 ainda em observação, confirmados. Na sua grande maioria, essas pessoas elas estão, sim, sendo observadas de perto pela Secretaria de saúde do município e essas pessoas têm é, recebido diariamente orientações para que não haja um contágio maior, ou mesmo com a frequência e a convivência com os familiares ou mesmo com os vizinhos. Então, quer dizer, de certa forma, é que a manifestação do vírus já atingiu aquilo que nós chamamos de contágio comunitário. Era tudo aquilo que não poderia ter acontecido, mas já aconteceu. O contágio comunitário, a escalada e o número de pessoas contaminadas vai ser algo assim bem expressivo nos próximos dias. Não existe como, não existe como é, evitar que essa escalada nos próximos dias seja preocupante, mas temos aqui através da, das notícias que o site oferece, que é a própria secretaria é, a certeza de que tudo está sendo bem cuidado para que nada venha fugir do controle vamos dar aqui uma acompanhada a escalada do número de casos no município vem alarmando a população que até 25 dias atrás no início do mês, hoje é dia 25 não passava de apenas dois casos e assim permaneceu por quase duas semanas. Mas nos últimos dez dias o número vem saltando de dois em dois, dois em dois casos por dia, chegando a pular a pular de nove para dezessete em apenas cinco dias. Aquilo que nós havíamos falado, né? Até cinco dias atrás é, nós tínhamos menos do que 20 casos, menos do que 19 casos. E agora já tínhamos 17 casas aliás e agora estamos com 19, certo? Houve também um, uma análise publicada nas redes sociais por intermédio de uma professora universitária, a doutora Marla Weiss, que também já foi, já assumiu o papel, a função de ex-secretária de saúde e ela revela é, que as consequências desse, dessa escalada, desse aumento, podem ser assustadoras, certo? É, o número que ela traz na sua análise científica, por, ser, por se tratar de uma professora universitária, universitária, ela tem condições de estabelecer esses parâmetros, é de que os... os Contaminados em alta floresta, nos próximos 30, 60, até quanto durar o pico da, da, do estágio da contaminação, pode ultrapassar a 2 mil casos confirmados, 2 mil casos confirmados, certo? Então, nós temos que estar atentos, sim, porque, conforme recente análise, essa professora mostra que as consequências podem ser muito além do previsto. Vamos aqui dar um, um, um breve prospectado aqui, ó, na, na projeção dela, no próximo dia 28, ou seja, daqui quatro, três dias, os casos podem ter alavancado de 19 para 34. No próximo dia 2 do próximo mês que está, está chegando, Seriam 68 casos, dia 7, 136, dia 12, 272, dia 17, 544, dia 22, 1.088 casos, é quase que um multiplicando por 2, né? exponencialmente, em dia 27, 2.176 casos e isso, é, obviamente, pode ser bem maior. Então, o que queremos mostrar aqui é que tudo está a depender muito da maneira como vai ser conduzida pelas autoridades, todo é, esse contingenciamento de atividades no município, porque se a coisa começar a degringolar para um aumento é, devastador de, de, de casos... Obviamente que nós as autoridades estarão tomando as providências mais do que necessária para que seja, sim, é, evitado uma pandemia, de, que a alta floresta venha a ser uma referência como um dos maiores números nos índices dessa pandemia, certo? Mas... No geral, nós queremos dizer a vocês que estaremos trazendo as informações necessárias para que todos estejam acompanhando essas, essas informações, essas notícias e também o boletim diário a partir de hoje, aqui através do nosso canal. É, gostaríamos de pedir que vocês estejam nos acompanhando diariamente, a partir de agora estaremos trazendo boletins durante o dia e um boletim durante a noite sobre as últimas notícias, as principais notícias do dia em alta floresta e região, norte do Mato Grosso. Por favor, curta o nosso canal aqui do Facebook, é, compartilhe a nossa página, temos também o nosso canal no YouTube, que está, bem, que está sendo transmitido esse vídeo, como muitos outros que virão, e assim você nos ajuda a manter esse serviço de informação no ar. Agradecemos demais a sua presença e fique conosco. Até amanhã. Um abraço, pessoal.